E aí pessoal, beleza? Aqui é o Seu Titi trazendo mais um vídeo pro canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal é Seguinte rapaziada, hoje eu trago um vídeo pra vocês De uma nova evolução aqui no servidor Heart Mano, vou deixar o link aqui na descrição pra você vir jogar Porque muita gente tá falando que não tá conseguindo entrar no servidor Cara, o link tá na descrição, mano, basta você esperar 5 segundos Isso não vai te custar nada Então, ó, o link tá no servidor tá na descrição Entra, vem jogar comigo, beleza? Aí que a galera que tá jogando aqui no servidor Que o servidor tá top, mano, não é só porque eu tô gravando no servidor não, galera É porque tá top mesmo, geral tá jogando E mano, eu postei o um vídeo aqui, galera, não bateu sem likes Mas eu vou tá fazendo essa evolução pra vocês, porque eu não posso deixar o canal parado. evolução um vídeozinho, que vocês mais gostam aqui do canal, compartilhar pra algum amigo seu, e também se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque é muito importante você fazer isso e deixar o like, porque o YouTube não ajuda o YouTube é pequeno, entendeu mano? Se você quiser me ajudar dá essa moral com o like e ativa o sininho de notificação se você quiser ter uma interação mais comigo querer conhecer minha cara e tal, tem meu Facebook e meu Instagram aí. se você quiser me seguir no Instagram e no Facebook tá aí na descrição, demorou? Então vamos aqui pro servidor, vou mandar um salve aqui pra esse mano aqui ó, ele falou assim, parabéns mano manda um salve lá, aí ó, tá aparecendo aí no vídeo, um salve pra você mano, tamo junto e quem quiser aparecer no vídeo é só mandar aqui ver. É, vim aqui falar, pedir um salve e tudo mais E o ADM Zeus aqui, mano, ó, um salve aí pra ele Porque quer ver, tipo assim, eu pedi uns, uns itens aqui pra ele Me ajudou nessas coisinhas aqui, galera, pra mim fazer a evolução pra vocês Não foi muita coisa, mas vai dar pra gente fazer alguma coisa E eu quero lembrar vocês que tá tendo evento aqui, beleza, galera? Aqui embaixo, aqui, ó, é só do CDC aqui que tá tendo evento, ó Acabou de lançar esse evento, dia 4, ó, lançou hoje, pra falar a verdade, né? Ontem, mas o evento tá top, beleza? O evento tá top, quem quiser jogar aí, é só entrar no link que tá na descrição e beleza né galera, tem umas coisinhas aqui que vai dar pra mim upar aqui, deixa eu ver onde que vai isso Hum, tranquilo, vou colocar aqui E ó, beleza, eu tô com 300k mano, eu peguei 300k porque tá tendo esses eventos Me deu essa armadura 21 e super dano 21 Mas beleza né, o cachorro tem de bater bem agora quando eu tô gravando Mas tô com essa voz aí beleza galera, porque tipo assim mano A gente tem de colocar uma voz diferente pra que ele consegue fazer um vídeo legal E eu tô vendo que vocês estão apoiando mais o canal aqui, então amanhã já sai esse vídeo pra vocês Se eu ver que o feedback foi bom mano, teve muito like, muito comentário no um outro dia eu já solto outro, beleza? Vai ser assim, galera Muito like, muito visitações Próximo vídeo Sempre vai ter vídeo pra vocês Depende só do seu, da sua boa vontade de deixar o seu like E compartilhar o vídeo, beleza? Pra mais gente assistir e conhecer o canal Tranquilo Hum, não deu nem pra upar aqui Isso aqui deve ser caro, mano Hum, não vejo é se eu consigo comprar Não consigo nada É caro Mas beleza, né? Eu peguei 400k, eu tô leve 32 Pra mim tá ficando bom a continha, né, mano? Falta um colar aqui Beleza Ah, o que mais que eu ia upar aqui? Vou upar as coisas Entendi o um pão swing aqui Mas agora deu um branco aqui na minha cabeça, mas enfim Será é que já vai? Vai não Beleza, tô indo Ah tá, vou tentar colocar mais 12 aqui, beleza galera Depois você tá gold Mas as pedras custam bem caro, né mano Acho que vai dar essa boba desse aí Mas eu vou em uns PVP, beleza galera, o vídeozinho não ficar pequeno E vou transferir aqui as roupas aqui Pra deixar, eu sei que a pontinha tá estilosa assim mano Mas fazer o que né, a gente quer ficar forte tem que trocar de roupa vou Colocar essa roupinha aqui Beleza? Acho que um pouco mais forte e tudo mais Também tem que ativar as figuras né? Mas as Fuguras ativa com o cupom não sei porquê Mas beleza vou Colocar esse negócio aqui hum, Não, esse aqui que eu tinha de colocar Esse aqui ah, o óculos tem deixar, né? para manter o estilo Tá <risos> feito esse daqui mesmo Mas beleza Tá começando a chover aqui Então vou fazer esse videozinho rápido Vamos ver se vai dar pra ativar as figuras Não precisa ter um tanto para ativar, mano Mas é só com o cupom lá pra vocês verem. Não tem como ativar com o cupom eu não sei onde que pegar peguei o cupom aqui, tô meio perdido, vou dar uma melhoradas aqui nas composição Vamos ver se vai dar certo, né, parce? Tranquilo, pô, e beleza? olha já vou aqui você é que um negócio, cara, faz ditter-click, ditter-click é o quê? Clica mais rápido no mouse, faz dita click aí você vai ver se não dá sucesso rapidinho Beleza? Agora, vamos tentar colocar tudo full 50 aqui na arma, que já fica mais bonitinho, já fica aqui aquele daquele naipe Do jeito que eu tenho chego, ó, Beleza? E agora eu vou colocar aqui de tudo, mano. Só aproveitar aqui, aproveitar que a gente tá ostentando aqui. E os cachorros latindo aí pra atrapalhar. perigo galera? Às vezes aparece esse cachorro de fundo latindo, mas me perdoe, galera. Normal na gravação, vai aparecer imprevistos. Mas enfim. Vamos colocar aqui, full 50, o objetivo é esse. Nas composições. Então tranquilo. Já foi aqui na arma, em, na roupa, agora, no um chapéu e depois as pulseiras. Vou tentar. Deixa eu comprar esse negócio aqui de 25%. E aí já dá uma ajuda Beleza, você tá assistindo o vídeo até esse momento, mano? Faz o quê? Deixa o like, cara, porque é muito importante Ajudar o canal aqui, porque o canal não é só meu, mano, é nosso E aí, se você me ajudar, a gente vai conseguir Chegar uma meta top aqui de inscritos, de, de like Tudo aqui, like, meu parço E aí, beleza? Porque, mano, eu fico pensando, galera O canal aqui, ele tem muito que ver É, eu falo assim, muito a crescer, mano Porque que a gente faz, eu faço muito vídeo, e os vídeos demoram Pra ser editado, às vezes eu faço vídeo aí Que fica, quer ver, dois dias editando mas eu parei de fazer dois... É, fazer vídeo assim que eu vou ficar me matando pra editar Pra depois chegar poucas pessoas a ver Mas, tranquilo, né? Quero fazer muito vídeo aí pra vocês E eu preciso do apoio de vocês aí Se você curte o canal é só deixar o like e compartilhar, mano na pra frente eu vou estar tá fazendo um grupo aí E quem quer ver, eu vou que é inscrito fiel mesmo Vai entrar lá no grupo E tá junto aí com a galera Fazendo aqui esse PVP bruto, conversando e tal Trocando uma ideia E tem que ser inscrito fiel, mano Inscrito fiel é o quê? Pegar um vídeo, deixando o like, compartilhando Sempre estando aí, quer ver? Nos vídeos, comentando... Vocês aí que eu uso esse fiel. é quando eu tiver um sorteio aqui... Quando a continha ficar mais forte... Tiver um sorteio eu já ajudo vocês, entendeu? Mais ou menos assim, isso aí vai funcionar. Vai dar bom, vai dar bom. Só botar a fé aí que a gente consegue. Deixar a continha full, bonitona. A gente já vai pegar uns 400 caras com essa composição aqui. Esse daqui que eu vou ter que usar... Acho que vai falhar tudo. Porque depois disso aqui... Tentar aqui nessa daqui... Esse restinho de solo... Acho que vai falhar tudo também. Beleza sucesso vamos ver quanto eu vou pegar aqui de FC aqui né mano primeiro eu vou fazer isso aqui dar um ok agora coloca as pulseiras não ser... tem que colocar essa, essa. E... e essa daqui agora ah, vamos pra ver quanto vai pegar 400 e 441 mil de FC tá bom mano a continha level 32 tá doido tá bem de boa tá ocupando devagarzinho tá conseguindo vou tentar fazer um pvp aqui porque tá de madrugada né tá fazendo esse vídeo de madrugada e às vezes não pode encontrar ninguém né mas se você quiser jogar no servidor, mano, aproveita que o servidor aí, tá quer ver? Foi lançado faz pouco tempo, tem pouca pessoa jogando. Eu e aí já aproveita e cria essa continha, ó. Fica top, porque eu tô ligado que tem inscrito aqui, mano, que é miserável. Vai upar a continha, pega top rapidinho. E já empresta pro mano Tietê ler os PVP e também fazer umas gravação, mostrar toda conta aqui no canal, farsa. Então já faz isso aí, beleza? Porque daí já vai dar aquela moral. e é tudo certo e tudo mais. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui pra gente poder fazer aqui pro PVP bruto. Vamos ver, né? E eu vou colocar o giro aqui. Difícil hit e Ainda não tem sociedade, vou criar... Vocês estão ligados qual que já vai ser o nome? Um ex do Betanc, eu vou criar um aqui. A gente já pegou um tal de sinistro. E um salve pra vocês, se você acompanha o canal, né, meu mano? E parece que ele começou primeiro, parece que a continha do cara é level 30, mas... Ó, tá braba, tá brabo mesmo, hein? Aí sim, botei fé. Comecei a jogar pelo seu vídeo. Então, eu tô rec. <risos> salve aí, mano, tamo junto. O cara falou assim, começa a jogar pro meu vídeo, e vai falei, falei creda, então esse cara tá, tá bichão, hein, mano. E joga, tá jogando bem ainda, creda, to, todos os caras aqui vão me matar, né, quero aqui que o meu jogo vire, meu filho. você não quer você não me acertar, tá tudo é comer, eu sinto muito, mas a vida funciona assim, pra quem tá mais fraco e pros mais fortes. Mas bem, né não é possível que o cara vai errar. Não, o cara é bichão, hein? esse daí já foi no fusão fuzinho, pra tá fã. Ok, ok Não vai dar dever? Ah. Sinto muito meu pai, eu vou tentar né Porque a vida é assim, tentativas faz Vou tentar aqui né Ver se consegue fazer alguma coisa Nossa, podia ter matado ele mano Eu mosquei Mas tá bom né, a gente que tá começando agora né galera Upar a continha. E tem cara aqui que já tem que mais experiência no detente que Já consegue upar a melhor conta A gente, às vezes, vamos morrer né mas a continha dele tá full gold, a minha só tem gold na erva Pois é, mas tudo bem, eu vou fazer mais PVP Pra conseguir cupom, conseguir as coisas, mas, né, galera Vou poder fazer aquele ação assim, certinho aqui pra vocês Deixar a conta top, pra vocês verem que do The que não é difícil jogar, mano É fácil, depende só da sua que vontade E também que vê de você, né, mano Porque eu mesmo que eu tô upando a continha aqui, tô gostando de upar Porque o servidor não né, é aquele trem assim que você vai upar a conta tão rápido Mas também tem uns miseráveis aqui, que é uns cavalos, velho Que a hora que você pega, você fala, não, nossa mas depois eu vou conversar com os donos desse DD Tank pra eles me ajudar numa arma, em alguma coisa aqui, mano. Porque eu tô divulgando esse DD Tank, deve entrar gente nova aqui. Esse cara tá vindo jogar, daí a gente precisa dos itens aí, né? Nem me engano, não, né? Porque quer ver? Você faz uma divulgação de graça, né, galera? Mas enfim, vamos que vou lá em cima desse cara. Vamos aqui no 52? Mano, se você quiser ganhar um salve, cara, pega e compartilha o vídeo, me manda print lá no Quer no Facebook. Se me manda print, aí eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo. Vou fazer desse jeito agora, galera. Quem quiser salve é só pegar o vídeo, compartilhar, deixar o like e mostrar pra um amigo seu. Vou mostrar lá que você compartilhou o vídeo. Feito isso, mano, acabou. Daí que eu vou mandar o um salve aí pra vocês. Se for 10, 20 pessoas que fez isso, vai ter salve do mesmo jeito, beleza? Então, vamos compartilhar aí. Hum. <risos> esse, esse cara tá miserável, né? Tem cara que tá forte mano. Acho que pegou. Ou não? Nossa, o ângulo que ele mudou, né? Eu nem reparei, mas tudo bem. Eu ia morrer de é qualquer é maneira pelo menos eu encostei nele, já tá, já tá bom. A gente já ganhou os cupons Esse cara tá bem forte, ao é o pet dele. Não tá batendo 800. Eu encontrei, viu, Lili? Foi lá pelo bochecha, porque, tipo assim, tá de madrugada, né, galera? Eu já pegou aquele sono. E depois desse vídeo eu já vou dormir. Amanhã eu já vou postar esse vídeo pra vocês. E quero ver muito like, beleza? Não vou mais PVP, não, porque eu tô tomando só cavalo de madrugada. E aí tá difícil aqui, né? Mas enfim. Tô tentando fazer os PVP pra vocês, tudo certinho. É, galera, faz parte, né, mano? Dessa guerra aí de PVP. Às vezes você vai sofrer a morte, mas é como, é como aquela frase minha, né, mano? O jogo vira. E a hora que vira, com um. Não, não fica bem aí, eu que você tá poderoso não, só porque tá com o Cetra aí e tal. Fiquei, na hora que eu seguir uns itens bons aqui, vocês se prepara, galera, porque rabinho de negro vai, vai arder. Mas, beleza, né? Esse foi o vídeo, quem assistiu até esse momento, espero que tenham gostado. Tenha deixado o like e ativado o sininho de notificação. Se você é novo, mano, o que você tá fazendo até agora? Se não se inscreveu no canal, então se inscreve aí e segue nas redes sociais, cara. Que você vai ter uma sabe conhecer e tudo mais. Ainda se for novinho, mano. Manda um salve lá, like, da tá ligado? Mas, enfim, esse foi o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor, Tietchan. E falou! Oh, yeah,